Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha, meu nome é Walter Júnior e antes de começar gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações. Quero também convidá-lo a acompanhar diariamente as matérias no canal no Facebook e no Instagram. Vamos para a terceira e última parte da história do Dodge 1800 e Doge Polara, abordando também o encerramento das atividades da Chrysler durante sua primeira fase no Brasil. Roda a vinheta. história do Dodge 1800 e Dodge Polara abordamos sua origem, seu lançamento prematuro para fazer frente aos concorrentes que estavam para ser lançados na época as melhorias mecânicas, o lançamento do Dodge Polara seguido do título de carro do ano chegando até a linha 78 Vamos então fechar a história abordando o final dos anos 70 e os anos 80 até o encerramento da sua produção por aqui em setembro de 1978, foi apresentado a linha 79 do Dodge Polara. Apenas alguns detalhes foram apresentados nos modelos, como a substituição dos frisos laterais pintados por frisos emborrachados, as molduras cromadas das janelas, que foram substituídas por molduras em preto fosco, e internamente o carro ficou mais luxuoso, com um interior monocromático, que poderia ser azul, caramelo ou preto, com um novo revestimento dos forros de porta e bancos em veludo acrílico navalhado importado. O Dodge Polara 79 estava disponível nas cores azul estelar ou azul cadete, cinza báltico, bege cachimir, branco ártico, vermelho alcazar ou marrom sumatra. Mecanicamente, recebeu uma alteração na agulha do seu carburador SU, tornando-o mais econômico com um pequeno decréscimo em seu desempenho. O ano de 1979 começava com diversos questionamentos em relação ao Chrysler do Brasil. Como a matriz da Chrysler nos Estados Unidos estava investindo na sua nova linha de veículos internamente, a filial brasileira não estava recebendo investimentos por estar em situação deficitária. Juntamente com o planejamento da matriz desde 1975 em se desfazer de suas subsidiárias que não geravam lucro, mais a pequena participação de mercado da marca no Brasil, em torno de 3%, a alternativa encontrada foi buscar parceiros para investir e fornecer tecnologia à marca. Com isso, em 25 de janeiro de 1979, foi noticiado que a Volkswagen da Alemanha comprava 67% das ações da Chrysler do Brasil por 50 milhões de dólares e o nome da empresa passou a ser Chrysler Motors do Brasil Limitada. Mesmo com esse montante de investimento, a Chrysler americana não recebeu nenhuma quantia pela vinda da subsidiária brasileira, que foram canibalizados pela unidade brasileira. O foco da compra da Chrysler do Brasil pela Volkswagen alemã era o um mercado de caminhões e veículos comerciais, uma vez que a Volkswagen queria entrar nesse mercado. Com todas essas notícias vindo à tona na imprensa, o mercado começou a olhar a Chrysler no Brasil com um olhar de desconfiança vislumbrando um final de linha próximo, inclusive para o Dodge em Polara. Em função disso, iniciou-se uma maciça campanha da marca para tentar tranquilizar o mercado. Também houve uma abertura da rede de concessionários Volkswagen para atendimento a clientes da marca Chrysler e suas instalações, Funcionários das concessionárias Volkswagen passaram a ter treinamento de produtos Chrysler e os carros zero quilômetro da marca começaram a ter descontos. Mesmo com o período turbulento, foi lançado em 1979 o Dodge Polar Automático, um carro diferenciado para a época, pois esse tipo de transmissão era incomum em carros do porte do Polara. Ele vinha com uma transmissão importada da Borg Warner da Inglaterra, com quatro velocidades, com alavanca no assoalho. O carro apresentava um bom desempenho em função das relações de marchas bem escalonadas, com trocas suaves, aliando bom desempenho a baixo consumo. O grande impasse foi a sua manutenção, que era feita apenas na fábrica em São Bernardo do Campo, em função da falta de mão de obra especializada, o que gerou um descontentamento dos seus proprietários. Em 9 de outubro de 1979, foi apresentado em Itapema, Santa Catarina, a linha 1980 do Dodge Polara, com pequenas alterações de acabamento e estética, visando modernizar o carro. Foram adotados novos para-choques com ponteiras plásticas, a placa traseira passou a ser posicionada entre as lanternas, espaço esse que era pintado em preto na versão GL e na cor do carro na versão L, Retornaram as faixas laterais para o modelo L e manteve-se o friso emborrachado no GL. As molduras das janelas passaram a ser na cor do carro, recebeu nova logotipia e a versão GL recebeu belas calotas em aço escovado. Internamente, vinha com bancos altos e novo acabamento monocromático, além de espelho cortesiano para sol, buzina dupla, nova manopla de câmbio, espelho retrovisor externo retangular com maior área de cobertura, além de novas cores externas. Em abril de 1980, a Chrysler Motors do Brasil lançava o último modelo da linha Polara, o Dodge Polara GLS, um modelo de apelo esportivo direcionado ao público jovem. Nele, os cromados foram substituídos por acabamentos em preto, possuía uma faixa e borrachão lateral também em preto, com o um nome Polar AGLS na lateral traseira, logotipia diferenciada, protetor dos para-choques, calotas em plástico e retrovisor do lado direito. Internamente é que o carro apresentou grandes modificações, como os novos bancos de encosto alto revestidos em tecido diferenciado, novo painel com relógio embutido da marca Jagger, e um novo painel de instrumentos ingleses da marca Veiglia. O painel vinha com dois mostradores centrais maiores, sendo um para marcação de velocidade e outro para contagios. e quatro pequenos para marcação de pressão de óleo, temperatura, nível de combustível e carga da bateria, além de diversas luzes espia. Esse painel também passou a ser oferecido na versão GL, Porém sem o contagiros. Na mecânica foi mantido o motor 1800, porém a sua taxa de compressão foi aumentada para 8,01 para 1. Foi adotado um novo carburador vertical Weber de corpo duplo com retorno de combustível e segundo estágio acionado mecanicamente, novo coletor de admissão e novo filtro de ar com elemento exposto. O que gerava 90 cavalos de e 15 kgfm força metro de torque. De gin, além do carro vir equipado também com pneus 1,85 80-13. Frente a seus concorrentes diretos, o Volkswagen Passat TS e o Ford Corcel GT, o Dodge Polara GLS tinha melhor acabamento, melhor desempenho, porém seu design já sentia o peso dos anos e seu consumo também era maior. Em outubro de 1980 foi lançado a linha 81 do Dodge Polara, praticamente sem alterações, recebendo apenas um aplique imitando madeira na barra central do volante, tendo a produção da versão L encerrada, ficando apenas a GL e a GLS. As cores disponíveis também foram alteradas, sendo as mesmas utilizadas na linha Volkswagen para facilitar a pintura em ambas as linhas. Em novembro de 1980, a Volkswagen Caminhões adquiriu os 33% restantes do capital social da empresa, tornando-se independente da matriz americana. Mesmo com a intenção de tirar todos os modelos de linha, a Volkswagen garantia que os carros continuariam a ser produzidos, porém, em 20 de fevereiro de 1981, a Chrysler Motors do Brasil Limitada teve sua razão social alterada para Volkswagen Caminhões Limitada e o sinal vermelho para o final de linha estava aceso. A venda de automóveis no Brasil caía vertiginosamente, enquanto a de comerciais da marca subia. E em janeiro de 1981, surgiu o primeiro caminhão a álcool do Brasil, o Dodge E13, com o motor 318 V8 dos modelos de passeio. Após sofrer com as crises do petróleo e diversas negativas por parte da Volkswagen de encerramento de produção dos carros da marca no Brasil, em julho de 1981, toda a linha Dodge teve a produção encerrada. Após 12 anos de produção de veículos próprios, 117 revendedores da época e 92.665 unidades do Dodge 1800 e Dodge Polara produzidos. Chegando ao final de linha não só o Dodge Polara, mas todos os automóveis fabricados pela Chrysler no Brasil. Alguns detalhes relacionados aos Dodge 1800 e Dodge Polara não podem ser deixados de lado, como já citado o modelo Pirua que chegou a ser apresentado no Salão do Automóvel de 74 e teve o seu projeto arquivado. E o Dodge 1800 a álcool, que foi o primeiro veículo produzido no Brasil a ter um motor movido a álcool etílico hidratado, desenvolvido em conjunto pelo Departamento de Engenharia de Produtos da Chrysler do Brasil e o Centro de Pesquisas Aeroespaciais da Aeronáutica em São José dos Campos, chefiado por Urbano Ernesto Stumpf criador do motor a álcool no Brasil. Também foram realizados diversos testes e uma caravana, o primeiro circuito nacional do álcool, o circuito da integração nacional para divulgar a viabilidade do combustível, percorrendo mais de 8 mil quilômetros estradas, utilizando apenas o álcool como combustível, no qual o Doge 1800 foi destaque. Além do protótipo da perua, a Chrysler também estudou a viabilidade de um modelo esportivo, que o departamento de estilo desenvolveu um protótipo, uma versão que também foi descartada pela empresa. Uma curiosidade foi a placa de identificação que ficava dentro do cofre do motor, que sofreu alterações conforme as mudanças de razão social, começando como Chrysler Corporation do Brasil até 1979, Passando para a Chrysler Motors do Brasil Limitada, com a aquisição da companhia por parte da Volkswagen, até chegar em 1981, quando foi adquirida e passou a ser chamado de Volkswagen Caminhões. O carro fez sucesso também nas pistas, em competições no asfalto e na terra, obtendo bons resultados, e também foi utilizado como veículo de frotas públicas, pela sua boa relação custo-benefício. E apareceu também em filmes nacionais. Aqui finaliza o último capítulo da história da linha Dodge 1800 e Dodge Polara. Não deixe de assistir os dois primeiros capítulos, se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações. Assista aqui também histórias de outros carros fabricados no Brasil. Voltaremos semana que vem com um novo tema da indústria automobilística brasileira. Até lá! We'll be right